Então, mas o, o frio toda a vida existiu esse friozinho. Vem uma chuvinha, e Aí pega, agora pega o normal da, da, da, da seca. É ventando e sol frio. Já é aquele sol de rebentar, mamona. Para que que venta, Tchãozinho? Pô, aí o vento vem para O vento é que dá o ar pra, pra, pra planta crescer. Desfolhar. É. Joga cê... as folhas fora. É. Então, você pensa bem, a gente... Aí, ó. A planta gosta de sol, sereno. Até você tem muita coisa no quintal, que um, um abafa o outro não é bom. Tem que ter espaço de, de, de correr área em volta. Circular. Circular. Você tem a, a, uma moita de cana, ela quer área em volta e sol por riba, sol e sereno. Ô tio, o que você está fazendo hoje? Pai, agora eu acabei eu um serviço da, da, da, da ex-frança. E falei assim, eu ia cortar duas roseiras, mas se não cortar, você quer ir aonde? Eu estou querendo ir lá em Pedregulho. Pedregulho? Eu tenho que fazer um ciclo, eu tratei com a, com a, com a, com a coisa ali, desentupir um banheiro dela que diz que não está podendo nem... Mas que coisa esquisita, esse visto esquisito. Esse. É, aí eu tenho que passar uma mangueira, e depois tem que vir a, a, a prefeitura com aquele caminhão jato, para limpar, da outra vez foi assim, quando não fez isso, não, não coisa, então eu tenho que abrir as tampas, fazer o começo, aí, não, nós íamos lá em Pedrego, eu acho até bom, mas, ela tá na escola e falou assim, cinco horas eu te espero, e a gente sai, tem que sair com o tempo. Tem que sair com o tempo, você tá certo. o dia nós vai, nós leva o Olívio, coitado. Cadê o seu Olívio? Eu não vi, eu passei lá, eu lá na casa dele. Eu fiquei a mulher dele, ontem mesmo eu vi ele, mas não conversei com ele. Mas a manhãzinha dele dando trabalho, coitão. Ela tá bem, bem decadente. Ela tá bem acabadinha da cabeça. É, é. Então, é, é. chegou a, a idade e a cia é, sai. E o marido tem que aguentar as pontas. <risos> o <risos> tiozinho. se existe o casamento é isso aí, né? o fim da vida. É o fim. É, é um escorando o outro. É. E os dois estão, o que é? Vai ficando mais fraco, cada um precisa é, de uma escola. Às vezes a gente enruga um pouquinho com a mulher, treta um pouquinho, mas pensa que o futuro está na frente. A velhice na frente vem, ela vem mesmo. E você ficar velho não pensa, mas morrer novo também não presta. <risos> Então vão viver, né? Eu vou então... vivendo conforme Deus quer, né? Conforme Deus quer. Mas o mundo é assim. Mundo... É, toda a vida, a vida do ser humano é de zero a cem. Com comparação, eu sou de 37. A remessa de 37 está cheirando 80, 82 anos. Está chegando no fim da ponte. atravessando a ponte para... outra caminhada. Para outra caminhada. É assim. O senhor sou, sou Delcides, Marcelo, é que partiu, né? Morreu? Morreu. Pô, não quis saber, ele morreu essa semana? Morreu essa semana, sexta-feira. Coitado do Oitenta e poucos anos, né? É. Que ele, tinha? ele disse que já estava tá com a boca meio aberta assim, o irmão é. dele falou. É. é eu Você lá. conheceu ele? Hã? Conheci. Ele, ele tinha caminhão, do açougueiro foi trabalhar para os freitas. Aonde que é o Freitas? Freitas é o, é o Luiz de Freitas, Gerardim de Freitas, Estrumbuca. Aí no fundo da Limeira. E, e o, o doutor Roberto, que é casado com a irmã do, do, do povo de Freitas, que tem fazenda lá no Biazó, tem fazenda lá em, em Oberaba. Eu conheço esse povo, tudo, trabalhei com um caminhão para eles. E o Dercid aconteceu assim: o Dercid é filho do Hitor e Barce, do, do, do Barcelo, e esse, o pai desse tinha terra. E ele falava que o pai dele era doido. Um dia eu estou tô, tô trabalhando, fui levar um, uma cana, dando um engenho. Ele falou: Baixãozinho, você me dá uma carona? Eu falei: o oh, que é isso? Pai de Aí entrou no caminhão e os irmãos falavam que o pai era meio atrapalhado. Entrou no caminhão, falei, deixa ele que vai puxar o assunto do jeito que ele quer conversar. <risos> vai pra lá, vem pra cá, ele vinha para que sai para ir pra frente. Tinha uns irmãos mail assim, fala que eu sou doido. Aí eu tô deixando uma fazendinha, vou deixar um pedaço para pra cada um. Falei, senhor é um doido bom, <risos> Assim todo doido fosse de... igual o senhor. Eu não existia doido, mano. É. Ah, Eles falam que eu sou doido, mas é. aí, ó, eu estou deixando um pedacinho de terra para cada um. Como que chamava o pai dele? Olha, eu esqueci o nome dele, mas a minha cabeça anda velha, mas eu sei o nome dele. Aí ele veio, deixei ele na rodoviária, falei, não, vou deixar o senhor na rodoviária. Não vou deixar o senhor no meio da rua. Aí peguei ele, deixei ele na rodoviária, falei, o ônibus está quase passando. É aquele que vem em Tuverá, na parte de tarde, vai na Franca e volta para Tuverá. Era uma beira de quatro horas. Aí ele me agradeceu. Aí daí um, um ano, um ano e pouco ele morreu. Aí o Dercide ficou. Ele repartiu, deu um sítio bom para cada um. Aí o Derscide atrapalhou a situação, passou de ver. o dever. O, o Sodeocides é que ficou na sede, né? É, Ou ficou, aquela sede não sei ali se ele que é Ele era o mais novo. Ele era é mais novo, né? Não sei se ele era o mais novo. Mas Quem é que eram os irmãos dele, do Sr O Hitorzinho, irmão do Aí Eu conheço uns seis. A mulher do Olive Camper era, era irmã dele qual é mais? Eu, eu esqueço o nome, eu não sei bem o nome dos outros irmãos. E tinha mulher do Sonora, era, era irmã dele. Assim. Então era um pessoal muito bom. Aí o Dercidio descontrolou a situação, passou a dever. Tinha um caminhãozinho, caiu numa ponte, lá a ponte quebrou o não fracassou mais. Aí o Gerardinho de feita, o Luiz de Feita falou, falou Der vai trabalhar para mim. Você não vai ter ordenado, mas eu pago sua dívida. Uhum. Então, você precisa de um dinheirinho, eu te dou, mas deixa o, o, o rastro oh. maior que eu vou apagar eu vou, eu vou ele. Aí o, o, o Luiz Feita pagou a zilda, 10 e de ele continuar administrador com ele. Acabou muitos anos lá no Strumbuca. O que é Strumbuca? Estrumbuca a... não tem a Limeira, você conhece a Limeira? Eu sei. Ali na Limeira, onde era a venda do Augusto Monteiro, você, você, você sobe. Você vai sair lá, quase, lá, lá, lá em... Augusto Monteiro foi o que? Foi prefeito? Hã? Foi, Augusto Monteiro foi prefeito, quatro anos aqui. Eu não me lembro o ano que ele foi o mandado dele, mas foi. Aí o, foi, morreu a mulher do Augusto, morreu Augusto, morreu morreu mais um irmão, ficou o Nini. O Nini é irmão do Augusto Monteiro. Tem um sítio ali no Bom Jardim. para para Ribeirão Corrente e a Vila Tchau. E, e eu faz muitos anos que eu não vejo, eu ia lá levar pois parei com o caminhão, parei de fazer esse movimento com eles. Eu trouxe o, o, o sogro do Augusto Monteiro, do segundo casamento dele, aqui. Você ficou sabendo? eu Foi a segunda vez? É. Não, isso eu não fiquei sabendo. Ele está com 103 anos, ele chama José Teodoro da Silva. José Teodoro? É, de Claraval. Mas ele morou na, nas fazendas lá. Porque eu conheci o Joaquim Teodoro. Não é desse Teodoro, não? É, deve ser. Porque tinha Joaquim Teodoro, no fundo do Zé Amâncio, papai rendava a terra dele, Joaquim Teodoro. Inclusive o... a mamãe é madrinha de batido de um filho de jo... Joaquim Teodoro. Aí eu passei na praça ali, eu, eu encontrei com o um moço, e ele falou assim, ó, oh, eu lembro dele, dos filhos dele, ué. Do Augusto? Não, desse sou José... José... José Teodoro? José Teodoro da Silva. Ele está com 103 anos. Ixi. Andando, eu trouxe ele aqui, eu sou, eu sou Ixi, livre, é o livre, conversou com ele. É o mais velho da região. É. 103 anos, ele é. É, o, é o mais velho. Eu tô querendo lá visitar, ó, em Pedregulho não, eu agora. Ele mora em Franca. Eu tô querendo ir lá em Na Pedregulho visitar um de 102. Hum. 102 anos. Ué, se você não tiver muito coisa, outro dia nós vamos... Porque amanhã... Eu faço veneno por aqui. Amanhã é quinto. Você tá, tá com a agenda cheia, Tchauzei? Hã? Você tá com a agenda cheia? Não, eu vim fazendo isso em direto. Cabe duro, um, corre atrás, eu faço. Vê que é só aquele cheiro. Amanhã o outro tá correndo, eu faço assim. Você tem que ir aliviar essa agenda sua e botar o, o, o, Aí eu, o passeio semana, dela. Essa semana eu falei assim, gente, eu vou trabalhar só três dias. Aí, amanhã ainda já completou. E ainda bom que a marina do chaleiro ainda não tá me ocupando. <risos> Às vezes eu tenho que ir para a Marina. Fa Sexta-feira. Fazer uma jardinagem lá? Ela está tá quieta, porque ela costuma ligar uns dois dias antes. Para mim, o dia que ela quer, quer que eu vou trabalhar para ela. Aí é um sábado inteiro? Não, aí eu, de primeiro eu ia de sábado, agora eu estou indo sexta. Sexta-feira. Porque sábado ela gosta de passear. Aí o chaleiro fecha a loja e sai passeando com ela. Não sobre eu, porque eu sei o serviço, eu trabalho lá, quatro horas eu venho embora. Mas ela gosta, Ô, tá, oh, essa plantinha aqui, você vai me mudar ela, você vai capinar ela. Então é desse tipo de mulher. ela tem mil espécies de flor. E você já entende lá o jardim Não, dela? Não, eu entendo, eu sei tudo, plantar do jeito que ela gosta, carpir do jeito que ela gosta, podar do jeito que ela gosta. Ô, tchauzinho eu tava ouvindo aqui o João de Barro cantando aqui, tem o João de Barro aqui? Tem? Ah, é. eu estou fazendo uma caixa lá, lá no poste de luz em Riba. Mas ele, ele, ele, será que ele vai pagar energia? Porque ali tem um calorzinho, não tem? É. Durante a noite. Ali, ele, a é. boa, meu quintal, o é. de barro vem, pega barro aqui e vai fazer a casa. Ah, então... E aproveita a terra molhada para pegar barrinho. Então eu sei que está fornecendo material para ele. Eu forneço barro para ele. A lagota tá ali está a goando as coves, pode ver que tem um joãozinho de barro. Lá. E tá. Ah, Atrás lá que ele estava tá construindo é. o pau lá, aí, aí, que eu vendo. Aí está fazendo uma casinha lá, olha o começo dela lá. Eu estou vendo lá em cima. Então lá. ele pega barro, quando não pega meu, pega de outro aí. É. Ele, ele, ele sabe selecionar o barro bom, né? é? Ele, ele faz um barro que a caixa dele não racha. Ele é oficial, trigo, o jogo de barro eu... é oficial. É um engenheiro professor de... de... Esse é um engenheiro. É, é natural. Não é o homem que faz a... Aquela ca, casinha de bar não tem um engenheiro que faz, faz um agressor, faz um prédio muito mais difícil, mas fazer uma casinha redondinha de um bar sem cimento. <risos> e depois tem outra coisa, ele sabe o, o movimento do vento, né do sabe, sol. O lado que vai chover, do lado ele, da ele, chuva. Ele, ele parece que ele, não sei se é por Deus, controla ele do jeito que a chuva vem. Então a casinha dele fica com a porta favorável para entrar a chuva dele. E ele faz um, um cotovelinho lá dentro da casa. É. Mas é, é, ó, o, o portal. É, a gente olhando um passarinho, tem gente que não gosta de trabalhar de jeitinho, malandro. A gente dá um exemplo para o homem, não dá? Tá, o passarinho Você ensina. Tem abelha fazendo mel, não tem mulher que faz um doce imitando mel. Aquilo ali é, é coisa do outro mundo, né? É. Então é uma coisa que a gente fica, a gente sabe, mas você fala, tem um mistério no meio disso aí. Olha, semana, a sorte sorta enxame no calor, beia de setembro e outubro. Semana soltou um enxame de abelha ali, ó. Até as abeias tá meio é descontrolada. Não é época agora de enxame de abelha. O céu tirou ela, um enxame desse tamanho. Ali na árvore, aí o céu afastou a caminhonete tirou o pôr do cachorro. O céu falou, gente. Até as abelhas estão tá descontroladas para elas. Não é época de enxame de abelha. Elas estão trabalhando com, com antecedência, né? É. Já mudando, mudando o endereço. Mudando de endereço. Aí ele aproveitou o enxame, foi enxame no cachorro. tem uns 80 cachorras de abelha. Quem é que é? Os... Sério, meu cunhado. Vixe, tem abelha lá para rifone, tem abelha para bebedoura, na, na, na, nas fazendas da Laranja. Aí o pessoal deixa ele para o cachorro lá. Aí ele vai lá, tira o mel lá e traz. Ele é um mel puro, aqui você pode comprar um mel de abelha. Aonde né? a gente compra o mel dele? Não, ali no, no açougue Malaquia. Ah, ali no Luiz tem. Lá na, na Golpé, em Riba tem. Sempre tem, lá tem mel deles. Esse é mel puro, que é meu cunhado, eu sei que não tem gambiarra no hum. meio de mel. Eu vou precisar do mel. Do Mato Grosso, uma japonesa. Se o não quer comprar um litro de mel, eu brinquei com ela e falei, dona, pelo exemplo da senhora, a senhora é uma japonesa, família japonesa costuma não fazer gambiarra, Eu estou cansado de comprar melado de açúcar por mel. Os malandros falam que é mel de abelha, só tem um cheirinho longe e põe a metade de, de, de mel de, de açúcar, de rapadura. Ela falou, olha no meu rosto, olha, eu não sou um moço, mulher de fazer gambiarra. falei, eu também não gosto de gambiarra, não. Falei, em todos os casos eu vou, vou confiar na palavra dessa, compra, que.. E aqui a metade era, era mel de rapadura. Como, é, como que você sabe que é mel verdadeiro e, e o. Não, porque o... O, o mel verdadeiro, ele, ele, ele costuma taiar. Taiar não assim, coisa? Cristalizar. Cristalizar. E o mel com de, de metade rapadura você tem um azedinho diferente. Tem um azedinho diferente. É. Mas eu aprendi essa semana que você coloca um pouquinho num prato, e coloca água, e você balança, vai balançando. O, o mel verdadeiro, ele vai formando aquelas, como se fosse aqueles favos. em bolho. Um é, ele vai formando aquelas pelotinhas que como a casinha deles lá da onde que ele veio o mel e o outro ele não forma ele desmancha certo então você olha assim no fundo do prato você viu aquele aqui que, que lembra uma colmeia né chama colmeia é colmeia eu... lá. aí é o verdadeiro mas tem muito tem muito jeito aí que o pessoal falsifica né é, o... o pessoal se eu quero ver o mel quando é o mel é velho eu trouxe uma máquina de esteira, fui em Ribeirão buscar uma máquina de esteira para ir na Funa do Paris. O senhor conhece a Funa do Pari, Jorge Pena, porque aquele som lá? Conheço. Aí cheguei lá no mato, era para buscar a máquina. Jorge Pena é o sogro Dr. Mansur? É, é Dr. Mansur. Aí eu cheguei o um dia do... Olha lá, olha lá, levando o tapete embora lá, ó. Olha, depois eu, eu só... não sei de quem tem é esse tapete, é de ardua aí, não, não. Aí eu depois eles vão falar assim, quem é. roubou o meu tapete? Olha lá, ó. Aí, eu falei assim, nossa, aqui Os tem muito cachoeira. mato, olha que lá deve aí. ter um mel que vai lá dentro. Tiozinho, falou assim... Eu acho que ele tá procurando, é um jeito para dormir direito à noite, olha lá, ó. É. Olha lá, virou lá a esquina. Não, foi para frente. Ele, ele, ele, ele tá brincando, ele não tá roubando, ele está brincando. Ele está deitado em cima do é. tapete lá. Porra se a dona for, não jogou fora, para mim a, a dona falou, ah, cadê meu tapete? Aí eu sei que o cachorro levou. Aí, eu, sou, eu falei assim, gente, mas aqui deve ter mel. Aí o rapaz falou assim, mel? Vai atrás do rancho aí. É, é, esse tio ficava lá no meio do mato, era o rancho. Vai ali, tem tá uma lata de 20 che, cheinha de, de favo de mel. Rapaz, eu peguei aquele favo assim, dessa altura. Dessa o favo quase não tinha cera, quase que era só o meu. E o mel, se o senhor engasgar com ele, o senhor morre. Se o senhor engasgar com o mel, senhor ele, ele, é, ele é denso. É, pra chupar no nariz do senhor, se não tiver um o mel, o senhor morre, meu. Aí o que, que acontece? Eu falei, gente, eu vou entrar devagar com esse mel, porque se engasgar aqui no, aonde eu tô, aqui, motorista, deve ter uns dois aqui, mas com o caminhão, eu já descarreguei, rapaz, fui chupando aquele mel. Mas que mel, rapaz! Olha, eu chutei dois falos. É mel silvestre. Ele é um remédio. Não. Aí eu falei, olha, eu chupo muito o mel, mas mel fino go... igual a esse eu não... Quase não tinha cera, Fábio. você eu chupava a cera, aquele mel que vai ser bom para mim. O mel é remédio. Mel é alimento e tanto. alimento. Mas está acabando. Olha, está acabando o mel. Esse, olha que esses criadores de abeia parar, um litro de, de mel vai valer cem ou duzentos reais, o senhor não vai achar. Não é fácil mexer com abelha. Hoje o um litro de mel está quanto aqui, mas é. Aí eu não sei não, eu, eu compro muito mel do meu cunhado, mas deve estar tá uns quarenta reais um litro de mel. Mas é verdadeiro. Verdadeiro, é verdadeiro. O cachorrinho está tá brincando com o tapete lá. Tô brincando. Ele tá brincando, ele não tá levando. Então, né? tem os cachorrinhos de rua, Depois vocês levam. Eu vou as coisas comer pra ele. Ah, coitadinho. você é o mais pobre, não tem nenhuma casinha assim. Eu <risos> tio, eu vou andar. Então, e, outro ai... dia nós vai lá. Hoje só é por causa do compromisso que eu tenho com a Magna. E ela é uma mulher, eu sempre busquei a mudança dela em Ribeirão, marido dela muito bom. E é muito meus amigos. Agora foi o tiozinho, quebra esse gai para mim. Eu tô trabalhando cinco horas, eu chego, eu tenho. Você levanta aqui, horas, senhorzinho? Aí eu levanto assim, quando é seis horas eu já estou em pé. Porque passa muita gente aqui para me procurar, para me fazer serviço. Então eu tenho que tá, estar tá em pé. Quando eu esbozino, es eu já, já vim no portão. É, é, é, você tem o, o verme do trabalho, né? É. Não, mas o, ali, nosso... é, o trabalhar... O senhor pensa bem, eu ficar o dia inteiro à toa aqui, aí minha mulher está trabalhando. Eu fico doente. Aguentar, jogar truque, sofá, televisão, o pode olhar, essa, a maioria desses homens é tudo doente, tudo que é uma coisa. Mas você não joga, joga truque não? Jogo. E jogo? é bom não, ou não? Não, o truque depende da carta. Se sai carta para o senhor, o senhor é bom o truqueiro, se não sai carta, o senhor não é bom o truqueiro. A carta é que ganha o jogo. Seis mil? E o jeito do o senhor, o senhor desconfia, o senhor baralha o senhor baralho e fala assim: eu vou pôr o zap no meio. Aí de acordo com o outro que corta, se você dá a carta, você fala, o japo está rodando. Na minha mão não veio, mas pode estar tá na mão do adversário, né? Aí você fica, conforme vai rodando o jogo, você vai Você já deve que ter jogado muito truco na sua vida, né? Há? Porque na fazenda de primeiro jogava muito truco, jogava. né? O truco, às no... vezes nós saímos numa festa assim, um está lá pulando, outro está lá cozando, uma turninha. Não, eu Quem não... é que é seu parceiro de truco? Não, eu não tenho parceiro. Porque eu gosto jogando um pouco. Aí nós formamos ali, eu falo, vamos jogar nós dois? Vamos. Aí nós entendemos. Aí eu falo assim: quando você estiver com o zap, você faz assim. Quando você estiver com a espadinha, você faz assim. Aí quando o parceiro dá esse sinal, você sabe, ele está com o zap. A espadinha está de carro. E aí você segura o jogo, aí você ganha. Não tem problema. É... Ô, tchau, ontem eu, é, é, Domingo eu conheci um senhor, ele chama. Inácio Borges, ele é lá de Claraval, está com 93 anos, e ele, o sonho dele era ser piloto. De avião. É, e ele me descreveu a cena do acidente, daquele avião que queimou lá em Franca, você lembra? Você viu falar é daquele acidente? Caiu ali no, no, no terminal rodoviário, era rodoviário antigo, é. era gênio do Mozart, do Pimenta, Ô Neuzinho. Ô, Neuzinho! Quem é que é Neuzinho? Ela ficou de eu ir, pô, dar uma roseira para ela, lá vai ali. É. É. Então, é, é isso aí, eu conheço esse povo, mas é os antigos, mas já estou muito estranho deles. É, o, o que morreu, você não sabe não quem é que era, não. Ou fala... morreu no acidente. Não é aquele, aquele artista, que avião que estava... Não, é daquele avião. Aqui ó, aqui ó, o nome do homem aqui ó. É... Inácio Borges Sobrinho. É, aqui ó, você é bom pra enxergar? Aqui a foto aqui, ó. Hum. A foto lá da hora do, do, do acidente. Judiação morreu tudo. Dois moços. É uma sede até antiga aqui, ó. Você não é pipoca. É. Não, é, isso aqui é lá em Franca. Lá em Franca, no, no, no lugar do acidente. Não, não é, esse aqui não é um acidente valendo o gerro do Pimenta? Não, esse aqui. É, não, esse aqui veio lá de, de, de Ribeirão Preto. Eles foram passear em cima da, da cidade franca. Mas faz muitos anos ou agora? Faz muitos anos, isso é, é, Peça aqui, deixa eu ver a, a idade aqui desse acidente. Esse acidente foi.. É, o acidente do Tecutec tec aconteceu. No antigo Mercado muni Municipal de Franca. Então, é, é o genro do Mozart, genro do Mozart? É, ele estava dando volta, banhando lenço para a namorada. É. Aí caiu, não sei se você pegou no, no, no, no poste ou alguma coisa, cai, caiu, morreu. É. Você viu a já no das canoas tá saindo, é, isso é a partir de 1946. Então, bicho, é esse mesmo, é o Jean do do, dos pimento Eu tenho até o nome dele aqui, eu não sei é. se eu vou, vou ler o nome. Tá, o povo ainda está lembrando desse acidente. É, e esse senhor ajudou, socorreu o pessoal lá, é. É, tirou, ajudou. Ele conta aqui a história dele, está com 90 e, 90 e poucos anos. E tem que é. visitar antes de morrer. É. Vai aqui. Ô, Tchauzinho, então, ó, valeu, então. Certo, semana que vem nós vai até eu vou cortar uma rosinha pra essa senhora que chegou aí, dois pés é, de Ela até passou, pensei que ela estava trabalhando, hoje não tá, não. Vai lá, então, Tchauzinho. Você tem um facão bom, Tchauzinho? Quem? Ou você precisa de um facão bom? É, o Paulinho fez. Não, isso aí é comprado aí, ó. É, colinho. Colinho. Como é que você vê um, se seu um facão é bom? Não, a, a, a, Bate, a... encosta ele no chão no, no cimento lá, só. É só de você sentir o cor é. Isso aqui a, a qualidade é muito boa. A colinha é, toda marca colinha é ferramenta boa. É. Bate no chão bate, val... no chão, bate no chão, bate no chão, só a de pontinha lá, dele, aqui. só, só a pontinha, não, só para eu... fazer barulho. Só para fazer você, barulho. Você, sabe por quê? Isso aqui, é. um facão desse está valendo 70 conto. É. Encosta ele é. no chão só só, só para você ver de lá. Não, assim bate ele, assim, assim? como se fosse um cinto. Aí, ó, é Igual o Silvio. É. Esse, esse é facão. Esse eu tenho é... um desse aí. Colim? Colim. Aí, ó. O facão nesse tamanho, colim, a marca boa, 70 reais. É. E vivo Inclusive, eu comprei ontem, então eu paguei 79, com bainha. O Paulinho fez um, um pra mim, é, Tramontina, muito chique. Velho, botou um cabo novo, mas ficou... Eu, eu até nem coloquei aqui no carro, que eu não quero mostrar pra ninguém, porque eu já escondi lá. Eu falei assim, isso aqui é... Eu gosto das ferramentas boas, Tchauzinho. Hoje, o senhor que é de dado com um facão desse, se o negro querer roubar do senhor com um facão desse, eu tiro o orelha dele. Faz. Você fala aqui, acabou, eu vão vai me matar, mas um de vocês fica sem orelha. Fica sem orelha. É, ué. É, não, mas ué. isso aqui não é não, isso aqui é só para a gente é, lembrar que, que, que eu já trabalhei com facão, eu já cortei muita quatemala. Ah. Napier com facão. É, Napier, cana. Hoje é cor de cana. é uma coisa mais ordinária pra você trabalhar com ele. É. Que ele ele, ele cortam um pelo. Eles cortam um pelo. Eles cortam um pavô, vocês vão. A vaso enxada, é mais bem vazadinha, vai hum. cortando por baixo e derrubando. Cortando e derrubando. Aquilo de sorta um pelo que. É. que é. A, a, a, sapeca. Então o pelo sapeca, gente. Sapeca aquilo ali. Não. Certo? Né? É isso aí. Valeu, tiozinho. Hoje é que dia do mês? Hoje, rapaz. É. Dia 5? Hoje deve ser seis ou sete. Hoje é cinco. Ou cinco, três? 5 de junho dois mil de dois mil e. É, já, já, já foi cinco dias do mês de julho. Junho? Julho. Junho? É, junho, agora é mês de junho, né? Mas é, já junho. faz aniversário dia 24 de julho. Dia 24 é dia de. tem um santo aí, não tem? É. Valeu, tchauzinho.